O Instituto Rio Branco é a escola de formação de diplomatas brasileiros e pela primeira vez na sua história, no seu curso, está abrindo uma matéria específica sobre defesa, segurança e política externa. Essa inovação reflete a política de aproximação entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Esse é um curso profissionalizante. Ele combina a parte teórica, os conceitos e as teorias de relações internacionais mais uh, atuais com a toda a parte empírica, ou seja, os alunos têm oportunidade de interagir, de dialogar, de conhecer os eh, formadores de políticas, os executores da política de defesa que eh, uh, tem uh, relação também com a política externa, quer dizer, uma aproximação entre defesa e diplomacia. Como professor do Instituto Rio Branco, como organizador dessa matéria, é muito interessante ver a origem origem dos alunos desse primeiro ano. São alunos de várias áreas do Brasil, de várias universidades, várias áreas de conhecimento. A maioria vem da área de humanidades, direito, relações internacionais, economia, mas também nós temos alunos de é, ciências médicas, alunos de ciências exatas. Então há uma diversidade regional e acadêmica muito interessante. Eu entrei na diplomacia porque eu me identifico muito com os valores da política externa brasileira, a promoção da paz, do multilateralismo, dos direitos humanos. E eu estou bastante animada com a nova disciplina que vai ser oferecida para a gente. Eu acredito também que o fato do Brasil ser um país reconhecidamente pacífico, reconhecidamente solidário, reconhecidamente promotor da cooperação, não torna ele um país bonzinho. A defesa entra de uma forma pragmática, estratégica, para a promoção desses valores. Essa turma é relativamente grande. São 39 alunos, dos quais 32 brasileiros e 7 alunos estrangeiros. São dois da Argentina, um da Guiné-Bissau, um da Guiné-Equatorial, uma da Palestina, uma da Mongólia e um de São Tomé-e-Príncipe. Então a diversidade é realmente global, né, de, de várias regiões, isso dá uma riqueza muito grande à própria aula e à própria interação entre os alunos. Eu escolhi esta carreira porque acho que é muito interessante e é uma forma de defend, defender o interesse nacional é, e representar meu país no exterior. Diplomacia e defesa para um país soberano e democrático e que tem o um norte voltado para a paz e o respeito às outras nações eu diria que são indissociáveis. Então, o nosso grande parceiro institucional que nós temos no Estado brasileiro é o Ministério das Relações Exteriores.